Fala fala galerinha! E aí, isso é só. Eu sou o Norberto claro. e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer a retrospectiva do ano de 2017 com os melhores do ano. Na verdade já é um quadro consolidado neste canal. <risos> tá, então vamos lá para a primeira categoria, qual foi o melhor filme que você viu? O melhor filme que eu vi esse ano foi It, a coisa de adaptação, né, do livro de Stephen King. Na verdade é a primeira parte, eu acho que vão ser duas partes dos filmes. Sim. Sim. A primeira parte foi quando as, os protagonistas lá eram crianças e eles vão aprontar altas aventuras com o palhaço Pennywise. Minha gente teve muito medo, eu pensei que tipo ia ser, na verdade eu imaginava que ia ser legal, mas foi tipo eu tive muito medo daquele palhaço. Porque ele é meio creepy e estranho, você fica, ah, que engraçado, ele é com o olho, não sei o que. Só que quando acaba o filme, você fica com medo das coisas, de andar na rua, dos poeiros, tipo assim. O melhor filme que eu vi foi o melhor filme de nove do ano passado, que foi A Chegada. Que filmão da porra, meu Deus Falei do céu. Falei ano passado, tá aqui se comprovando. Sério, pra mim foi o melhor filme, assim, disparado completamente. Eu fiquei, sabe quando acaba o filme, você fica tipo, o ah, o que é tá, que é ligado? tá ligado? Meu Deus do céu, <risos> não, não tem nem palavras pra esse filme, é muito bom. Filmes... De... Que você fica... Ai, sem saber nem o que pensar, minha gente. Não vou falar okay. nada, não vou dar um spoiler, que eu não quero estragar a experiência, mas... Quem não viu ainda, veja, porque vale muitíssimo a pena. Meu Deus do céu. Outro filme que eu ia comentar aqui, uma menção Rosa para pra Que Hora Ela Volta, um filme nacional. Sensacional também. Tapa na cara. Tapa na cara da sociedade. Eu é muito bom. Acaba o filme também você fica tipo, Caramba, eu sou uma bosta mesmo. A sociedade é uma merda. Pelo no amor de Deus. É, né? Muito a bom. Também. Regina Casé. Sensacional a notação dela. A, a, a atriz que faz a filha dela, que eu não lembro o nome agora, também, genial. Então, como melhor série, vamos aqui destrinchar nossas opções. Tu escolheu o quê? Eu escolhi The Handmaid's Tale, que pra mim também não teve condições. Tiveram muitas séries boas esse ano, mas a junção do todo de história, né, que é uma adaptação de um livro também, de Margaret... É, tipo, história, elenco, atuação, fotografia, geração de arte, tudo naquela série é bom. É tipo um negócio, assim, sensacional. eu não vou parar de falar essa palavra o resto do vídeo inteiro. <risos> tá coisa boa! Ei, queria muito ter visto o é, MED É muito, muito, muito boa, não vi. Não vi ter... Inclusive, vou logo dizer aqui que eu não vi nenhuma série esse ano. Tudo, Tudo bom? bom? Eu acho que eu não vi nenhuma, na verdade. Talvez eu tenha terminado uma esse ano, mas eu não lembro se foi ano passado, que é KINGDOM. KINGDOM, pra mim, é uma das melhores séries de todos os tempos. Foi finalizada, infelizmente, porque ainda tinha muita coisa para acontecer, né? Mas aí eu fiquei triste, mas terminou. E foi muito bom. Eu amei. Eu só. Então diga qual é o melhor artista pra você esse ano. Ei, antes de gravar esse vídeo, tava revendo o vídeo do ano passado, simplesmente eu que no ano passado, a minha banda favorita meu artista favorito, né, foi Melim. E esse ano simplesmente foi a mesma, a mesma coisa. Mesmo grupo, porque apesar, que é maravilhoso. Apesar de você escutar muitas outras coisas. Escuto muitas coisas Sim. e eles se destacaram mais uma vez no meu ano, porque, enfim, desde janeiro até, tipo, Hoje eu tô ouvindo músicas dessa banda Inclusive, queria ir pro show, não deu certo Aqueles né, <risos> Mas é isso aí, é melinha, é na cabeça Eu vou colocar uma banda que não é nova, exatamente Não é nenhum lançamento, mas é uma banda que eu ouço muito Que é Pietà. É uma banda, acho que formada no Rio, digamos assim Mas eu vou daqui de Natal, Juliana E eles são sensacionais, estão, acredito eu, pra lançar um álbum novo Próximo ano e eu estou ansiosíssima para conhecer Porque é aquele tipo de, de CD, eles têm um álbum só É aquele tipo de álbum que você escuta da primeira até a última música e você não para, e ele é roda bom. e você não percebe, você vai... É muito, muito, muito, muito bom. O show deles é, tipo, um ah, melhores shows que eu já fiz na minha vida. É, tipo, muito, muito bom. Tá curiosidade, não sei se eu já fiz escoteiro com o Juliano, eu já isso. A gente já disse, escoteiro com o Deixa eu dizer uma coisa, vamos dizer agora, me diga, na verdade, qual foi o melhor álbum pra você esse ano? Eu entro no meu carro e foi a mesma história do ano passado, porque ele começa automaticamente, e é Mirar, de Balero Oliveira, daqui de Natal também. Sensacional, um CD de samba e baleros, e é muito, oh. muito muito boa, também é do tipo de álbum que você escutar da primeira música até a última e ele vira e você não cansa, a gente diz que tem uma mensagem é subliminar e nas músicas que elas ficam meio beneficianas, você fica cantarolando é muito bom. E outro álbum que eu também não parei de ouvir praticamente esse ano foi A Última palavra Fecha a Porta, de Plutão de Fulponeta, que foi a banda que eu citei ano passado. E eles lançaram esse ano, nossa, mu as músicas autorais né, como eu já comentei aqui. E vale a pena ser conhecido porque é muito boa, e hum. assim, pra muitas vibes diferentes, sabe? Tem Entendi. umas musiquinhas mais lentinhas, outras mais agitadas e qualidade musical top. Top! Top! Muito top! Agora é o seguinte: esse ano eu queria ter ouvido um álbum várias vezes, porque, tipo assim, toda sexta-feira eu lanço a música no Spotify e eu não consigo não ouvir todas. Aí eu passo a semana ouvindo várias coisas diferentes, aí eu não tive tipo um álbum assim, mas eu lembro que um álbum que eu gostei muito de que saiu esse ano foi o álbum Dark Matters, da banda The Rasmus. Ou é The Rasmus? Acho que eu falo The Rasmus. The Rasmus, coisa. Natal é de Rasmus. Eu falo The Rasmus, então foi esse o álbum deles ah, que lançou é? esse ano. Eu escutava essa banda há muito tempo. Pois né? é, marcou tipo minha infância, adolescência e tal, né? Eu não desse. Tinha aquela música eu não Guilty World. Lembra não? Eu lembro. Não, não. Então vamos, vamos trazer aqui pro YouTube? Vamos. Qual foi o melhor YouTuber pra você? Difícil pra mim também, porque esse ano eu não fiz nada. Eu não li, não assisti vídeo, eu não vi série, eu não ouvi música. Eu não amigo? eu eu existi. Sempre eu assisto, na verdade, vídeos de coisas tecnológicas, tipo celulares, lançamentos, as coisas. E um canal que eu assisti bastante esse ano foi o Btech, de Becker. E ele é muito legal, eu acho que ele simpático, se, tipo, se desenrolado, falando então e tal. Eu acho que a gente é amigo já. Ah, tipo assim. Pera. Um youtuber que eu acompanho há muito tempo, mas que esse ano eu tô acompanhando ou tentando acompanhar mais, é Dani Noce. Assim, todo mundo já deve conhecer, mas. sabe enfim, uma das melhores. uma das maiores e melhores youtubers que a gente tem aqui no Brasil. No mundo. Eu acho genial, porque, pronto, eu vejo todos os vídeos em velocidade 2. Dani Noce eu não consigo, porque vale a pena você ver, sabe? É, é, tudo é tudo tão pensado que aí. Vale a pena você ver edição, você ver enquadramento, enquadramento das Sim, coisas. Sim, cara Se ela se garantiu, eu sei. É muito bom, meu Deus do céu. E eu tô tentando acompanhar, porque agora ela começou a, a aumentar, né? Esse número de vídeos de viagem. Então eu me interesso bastante, porque todos... Não basta ser bom visualmente, o conteúdo é sensacional. E eles estão com uma aula de história a cada... Vídeo praticamente. É, agora a pessoa, e a pessoa agora nasce uma Não. vez nasce desse jeito. Mas né? é, eu acho injusto, sabe? E eu aqui. Uhum. <risos> e agora saindo do geral e vindo para o nosso nicho específico, me diga qual foi o melhor booktuber de 2017. Difícil também, porque enfim, muitos amigos, né? Maravilhosos, mas entramos em um consenso Sim. que a booktuber que a gente mais, assim, viu que cresceu e merece que tentou destaque. e merece um destaque. Não tenta não. Conseguiu fazer um trabalho Conseguiu. sensacional, né? Foi Bruna Miranda, que... Acho que eu vou botar um quadro dela aqui, nessa parede. <risos> <risos> pra quem não sabe, quem não conhece, vá conhecer também, porque pelo amor de Deus. Mas Bruna fez aquele projeto, né, de 365 vídeos. E não, eu, pelo menos, não consegui acompanhar todos. Mas tinham uns sensacionais, inclusive ela começou a mandar newsletter que eu sempre que eu não posso eu leio, e são sensacionais. Eu acho que ela deu uma parada, mas... Ah, sensacional. Aqueles é, são muito bons. os textos. Então Bruna tá no coração das pessoas, tá. e nos nossos também. Tá, então vamos, vamos fechar mais. Qual foi o melhor vídeo que você achou de gravar? Opa! Respondi todas, esqueci de responder essa. Bom. E agora não consigo pensar. Esse canal é ótimo, amo fazer, adoro todos os vídeos daqueles... <risos> Não, é Não sei dizer o melhor, desculpa pra sociedade. Ah, Assistam Tá, todos. então faz pra ir por nós dois. Que eu achei que foi aquele do centésimo no vídeo. Foi um do... vlog top. Foi um vlog que a gente fez mostrando. O fala top assim, que eu vou fazer. <risos> Mostrando como são os bastidores do Elefante Literário. E foi uma, um desafio fazer aquele vídeo. Mas ao mesmo tempo foi muito divertido. E melhor ainda, as pessoas gostaram muito. Foi, nem eu lembro agora, eu lembro direitinho, que a gente colocou uma câmera ali eu é, tá ali. Uma... Foi um negócio assim, toda uma. Uma produção, mais elaborada Eu que toda uma produção, quando vê. Foi mal, assim, o feedback foi muito legal As pessoas né? gostam de saber dessas coisas meio que por trás e saber que Nós somos gente como a gente ah, eu sou Nós mesmo. gambiarra tudo A gente sabe como é que tá aqui os pés E também. não porque detou, então foi melhor ainda, né? Porque eu não teve trabalho, então... Isso, tudo bom. A gente veio... Numa escala de afunilamento, essa palavra existe? A gente veio afunilando e chegamos agora no melhor livro de 2017. Me diga qual foi o melhor livro que vai ganhar esse panetone. <risos> Eu que vou ganhar, obrigada. O okay. É um chocotão. Ah, tá, Eu percebi que eu leio o quê? Poucos livros. Estou preocupada com isso? Não. Sinceramente, não, gente. Eu tô bem, bem, bem desapegada com relação às minhas leituras. Tô feliz com as que eu tô fazendo. Poderiam ser melhores, poderiam, em termos de qualidade. Mas eu elegi Y, O Último Homem, como o melhor livro barra HQ. Que é sensacional. Eu falei em algum vídeo de leitura sobre ele, mas basicamente. É basicamente uma sociedade em que todos seres com coromossomo Y morreram. E aí só existem mulheres, né? Em outras palavras, só que um cara sobreviveu e um macaco sobreviveu. E aí vai mostrar a todos os lados. Tem muita essa linguagem feminista em todas as suas vertentes, digamos assim. E é muito, muito, muito legal. Traz umas críticas muito foda, assim. Você fica... Meu amigo, porque eu não pensei nisso antes e realmente a gente precisa refletir sobre isso? Eu só li o primeiro volume, mas o Irmão Denop já comprou todos os outros e eu mas já eu vou guardar lá, porque... lá dele a mesmo. E, a... e provavelmente no próximo ano vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre essa história, porque eu estarei lendo. Ei! O melhor livro que eu li esse ano, foi difícil escolher, na verdade eu só eu li, não li tantos contos no ano passado e favoretei quatro livros esse ano. Dois deles, na verdade um deles, que é o que eu vou dizer agora aqui, é Matéria Escura, de Blake Crouch. É um livro fabuloso, eu não dava muitas coisas quando eu peguei pra ler o tipo, ah, vou ler uma ficção científica aqui. Gente, o livro é tipo muito massa. Sem palavras, só sem, sem palavras. palavras. Speechless. <risos> E esse foi o melhor livro. Enfim, já tem vídeo falando sobre ele aqui em algum momento. Agora um livro merece menção honrosa aqui que eu até pensei em se citar. Que é um livro que eu me emocionei, me apeguei muito em 2017, que foi o livro 15 Dias, de Vitor Martins. E é um livro top, viu? Eu achei top. É um jovem adulto muito bom. Assim, tipo os personagens. Eu já, já falei essa história, eu falei essa semana sobre ele. Opa. Ano assim, um passado a gente falou a mesma coisa, a gente falou a mesma hora. E eu comentei, os dois se <risos> olharam assim, tipo. Tá. É. Ei, deixa aqui nos comentários quais foram pra vocês. Várias coisas, porque a gente quer saber muito, a gente quer aumentar o nosso repertório. Melhor filme, melhor música, melhor artista, melhor, melhor música, livro. Melhor álbum, né? Melhor, melhor artista, álbum. melhor livro. Tudo que foi de Tudo melhor pra vocês. Melhor, é, assim, melhor. O top dos tops. É, tem que ser melhor. Aí vocês colocam aqui, porque a gente já quer saber, porque a gente já conhece, já tá com ideia e tal. Vai lembrar que se quiser comprar algum desses livrinhos, que já comentou aqui, os links vão estar aqui embaixo, como sempre, então. Final de ano já ajuda os amigos e compra e é né? feliz também, né? Ah, porque são livros bem. muito bons, diga é aí, são os melhores do ano pra gente. São os tops dos tops. <risos> a gente realmente tem que parar toda a top. É, não, tá demais. Mas vamos pra frente. <risos> se você assistiu esse vídeo até este ponto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, mandar pra todos os seus amigos, pra eles também comprarem pelos nossos livros. <risos> e fica ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Os últimos vídeos que ela tipo, tá é, lá dentro abaixo, essas miniaturas. Não tem mais como melhorar não. Sem condições. Tem então, uma coisa que eu imagino assim, é a pessoa conseguir, de fato, primeiro que organizar os 365 é. dias. Segundo que fazer, porque a gente Amiga, tentou fazer. A gente é fez um velho uma vez e a gente é. enlouqueceu. Eu não imagino, nem. Sensacional.